Ah cara, isso daqui é simplesmente bom demais. O Felipe Neto recebendo uma checagem de fake news. E aí ele tenta passar por cima disso, se enrola tudo e recebe outra checagem de fake news. Ah não, isso é bom demais. No mesmo dia em que o Barroso também é taxado de fake news e a própria Janja é taxada de fake news. Vocês têm alguma dúvida do porquê o Flávio Dino quer derrubar o Twitter? Não aguentam mais, eles não podem lidar com a verdade. Estamos falando do Felipe Neto, que nessa mesma plataforma disse que contaria mentiras o quanto fosse necessário para, segundo ele, derrubar o Bozo. Ou seja, são pessoas sem escrúpulos, capazes de qualquer coisa. Só que agora, as empresas de checagem não estão do lado deles e não estão passando pano para eles. Eu brinquei no Twitter que deveríamos fazer uma vaquinha para o Elon Musk para que ele possa comprar o YouTube e o Instagram também. Por favor, tio Elon Musk, compre essas plataformas. Isso daqui tá bom demais, gente. Então a gente precisa analisar tudo o que aconteceu, mas antes... Estamos com uma promoção na nossa oitava rifa, você compra quatro rifas e leva cinco. Muito obrigado a todo mundo que está participando, logo em breve tenho certeza que iremos a concluir, certo? E o dinheiro da premiação já está garantido no lugar seguro, certo? Então vamos lá por partes antes de analisar o post do tal Felipe Neto. Assim como essa Gil Celi Chaves aqui escreveu e tantos outros esquerdistas brigando com a taxação do taxade, da Shen, da Xen, Xian, sei lá como é que fala. Tantos reclamando e aqui temos um pequeno exemplo de como funciona, tá? Essa daqui escreveu o seguinte, meses arrumando briga por causa de eleição. Pele arruinada e sem namorado. <risos> o cara não aguentou a femidade, pediu pra sair. Fala: Vai, vai embora, vai, vai, faz o um L aí. Aí ela escreve assim: agora recebo minha recompensa: 188 reais de taxa de importação no AliExpress. Não sei se choro ou surto no meio do terminal de ônibus. Você me paga, velho safado senil Ai, mano, a esquerda chegou e não tava esperando era da internet Exatamente o que eu tinha falado pra vocês logo no início É muito fácil você ganhar a presidência Basta você ter os seus amiguinhos nos lugares corretos que vão censurar completamente a oposição Agora, é muito difícil convencer as pessoas uma vez que você começa a mexer no bolso porque isso daqui não era campanha do Lula. Era, vão ajudar as mulheres, vão ajudar os pobres, vão tirar dos ricos para dar pro pobre. Moral da história, tá comprando lá cama de 65 mil reais, sofá de 42 mil, queria uma mesa de 200 mil que acharam que já tinha passado do limite, que não era bom comprar, e o povo sendo taxado nas suas brusinhas, tá? Faz o um L aí, sua otária. Mas, enfim, isso repercutiu um monte. Aí a Janja já veio com a fake news, que você já deve ter visto, repercutiu em todo lugar, tá? Ela respondeu o perfil Choquei, que é super esquerdista e disse assim A taxação é para as empresas e não para o consumidor Demonstrando que ela provavelmente nunca trabalhou na vida Não faz ideia de como impostos funcionam e vive completamente no mundo da Lala Lady Então foi lá o Twitter e falou Isto é falso Atualmente, empresas já pagam impostos para itens abaixo de 50 dólares enquanto consumidores estão isentos de cobrança. O governo acusou empresas de se passarem por consumidores para evitarem taxas e pretende cobrar impostos para todos. Fonte G1. Né? Então a Janja aí... Será que vai para o inquérito das fake news, meu? <risos> Junto com o barulho. <risos> Mas enfim, né? A própria mídia podre não conseguiu passar pano e foi lá e desmentiu a Janja, tá? Aqui, ó, fake, As três gente. principais empresas de comércio eletrônico hum. da Ásia que operam no Brasil hum. deixam muito claro nos termos e condições do uso Diga. das plataformas, isso desde antes já, Contes. que os tributos não são responsabilidade delas. Ai, toma, Júlia. Toma, Júlia. Toma, toma. Muito do mil lixa meu Ah, meu, é muito bom, velho. É muito bom, mano Eu não sei o que dizer, mas véio, é muito bom, velho. Renan Fiusa vem explicar pra gente o ah, que, que elas Renan falam Fiuza. que as empresas deixam muito claro, portanto, quando trata-se de impostos. Renan... A empresa deixou muito claro, né, mesmo Ah, bom dia. Aí fala, moça. Aí. Oi, Muri, tudo bem? Bom dia para você, boa sexta-feira para todo Bom mundo dia. que tá aqui com a gente no Live Ótimo CNN. Boa sexta-feira, maravilhosa sexta-feira, grande dia. Pedro explicou direitinho, né, hum. como é que vai funcionar, qual que é o entendimento do governo federal em cobrar... Essas taxas, esses tributos de compras que chegam do exterior até 50 dólares, né? No entendimento, essa competição anda bastante desleal. E aí, essas gigantes asiáticas, Shopee, AliExpress, Shein ou Shein? Hum. Né? Enfim, a gente tem aqui a informação que se chama Shein, né? She tá ah, dando esse nome. De Insider. Então, sim. <risos> é, elas disseram o seguinte, tudo bem, vocês querem é, cobrar esses tributos, esses impostos, mas sabe quem vai pagar? O consumidor. Ai, uh, toma essa fake news, já, já toma. Uh, quem poderia imaginar, não é mesmo, que essas empresas vão repassar esses impostos ao consumidor? Uau, não tem como, o Dilma tá derretendo, tá derretendo, então tá mais que claro aqui, né? E aí vamos ao Felipe Neto, que é o garoto de propaganda do Dilma, que passa pano pro Dilma, eu não sei quanto que ele recebe para isso, mas já viajou até pra Unesco, para simplesmente defender o indefensável, e ele mesmo já disse que não tem nenhum problema em contar mentiras, mas vamos lá. O produto final fica mais barato pro consumidor? Sim, fica. Mas a que custo? Tá. A gente não pode defender sonegação fiscal, galera. A gente vai defender isso agora, publicamente? Vamos... Ai, meu Deus, sonegação fiscal. Ô, oh, Vamos proteger as empresas chinesas explorando o mercado brasileiro sem pagar um real de imposto, porque eles não fazem isso em nenhum outro lugar do mundo. Tem que pagar imposto. Caso contrário, as consequências são muito mais graves pro ecossistema econômico brasileiro, que as... Ai, meu Deus do céu, mano. Ele só piora. As coisas estão caras no Brasil? Não vamos cobrar impostos, vamos cobrar impostos. Se você não pagar impostos numa brusinha, tá? o Felipe Neto não vai poder ir mais pra Disney gastar 20 mil dólares. Não a menor dúvida. Aí é outro debate. A gente realmente tem que ter esse debate. É bem provável que, mesmo com 60% de aumento lá, ainda fique mais barato nesse site chinês. Mas... Ah, tá bom, tá bom. Aí vamos ao caso aqui, tá? Tudo começou com a postagem dele ontem. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shin, o Shein, ou Shein, Shine e o AliExpress, saiba. Estão mentindo para você de, de propósito. Aí ele recebeu né, ali a checagem de fake news. Aí o que, que aconteceu hoje, gente? O que, que aconteceu hoje? Ele foi lá e falou assim. O Twitter removeu a checagem errata que fizeram no meu post sobre os impostos para as empresas chinesas. Isso prova que, de fato, o post está certo. Não há qualquer informação equivocada no meu fio, que vocês podem ler abaixo. Tá? Então aqui você vê que a checagem continua, gente. Tá bom? Ele falou um monte de mentira aqui no post, mas tá aqui escrito aqui embaixo. Decreto de lei isenta remessa de até 100 dólares destinada a pessoas físicas. A portaria reduz para 50 dólares com o deste e remenda pessoas físicas. Portaria e instruções normativas do Ministério da Fazenda que limitam a isenção afrontam o princípio da ilegalidade. Aí, ele recebe uma nova tag de fake news aqui, né? Ele acabou de dizer que o Twitter removeu a checagem errada. Vejam aqui, o próprio Twitter escreveu: "O Twitter não removeu a nota. Ela ainda está disponível em notas da comunidade para ser avaliada. Aí teve, inclusive, um segundo post dele aqui que continuou sendo checado. Né? A ferramenta de checagem do Twitter está passível de manipulação, disse ele. Vejam só abaixo. A checagem confirma tudo o que eu expliquei na thread. Mas começa com isso não é verdade. O que não é verdade? Por favor, denuncie essa checagem no meu post. Aí o Twitter vai lá, mano, uma terceira vez, terceira vez e fala, menino, para de mentir, velho. Não houve manipulação. O algoritmo do Twitter exibe checagens apenas se pessoas de diferentes campos políticos concordarem entre si de forma majoritária. Porra, oh, que dor, mano. Pessoas físicas atualmente possuem isenção de impostos em produtos de até 50 dólares, o que vai acabar com a nova lei. Ponto, ponto. Volta pra casa, Felipe Neto. Volta pra casa. Tá feio, mano. É assim, eles esperavam que com o governo Dilma, eles teriam controle absoluto da informação, que eles iam financiar todos os influenciadores digitais e artistas, como estão fazendo agora para promover o SUS. Está chovendo dinheiro para eles e ninguém chama de gabinete do ódio, não tem busca e apreensão de celular, nada. Mas aqui nós vemos a realidade, tudo graças à livre iniciativa do Elon Musk de comprar o Twitter. Imagina como a coisa estaria feia agora sem essa aquisição que foi feita única e exclusivamente para a nossa liberdade, gente. Ele está perdendo dinheiro com o Twitter. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio, né? participem da nossa oitava rifa, estamos aí com essa promoção e até a próxima, tchau, tchau.